Agora é oitavas de final, torcedor. São seis brasileiros na luta para chegar na próxima fase. É decisão de 180 minutos. E se vacilar, tá fora. Para começar no mais alto nível, dia 24, terça, tem Racing e Flamengo na Copa Comebol Libertadores, aqui no SBT.